Hoje temos aqui um repetente, choquei, o meu amigo Slider dos tempos da Baixa da Alemanha. Olha, obrigado mais uma vez que tens vindo aqui ao canal. Obrigado. Ao canal. Olha, diz-me primeiro que pancada é esta? Que carro é este? Que ano, versão, modelo... Epa, Quanto? É, que é, isto deixa... é o quê? É uma o que É um AG. É, é a terceira, é, terceira mil, fase. 1.300? 1.300 de origem. De origem, sim, ok. 1.300 de origem é o quê? 50 cavalos? 60 para aí, não? Para aí, há para aí? 1.300 carburador, porque nem sei dizer a cavalagem de origem, mas já é para aí. É isto está um dia em trabalho, Estou a passar ali na Volta da Pedra, que é onde é a oficina do Nelson Sim sim sim E vejo este carro ali num descampado já tipo... Ninguém me quer Meio morto Ninguém me quer Já meio morto Entro na oficina e eu assim, olha, assim, olha-me este gajo <risos> Queres vender a carreceria? É pá, vende na boa, aquilo era um carro de autódromo que eu tinha e tal uh, Tá bem, então olha, comprei o carro É pronto mecânica antes de dizer o que é que ela tem, claro, tá vamos ouvi-la a gritar, que esta grita, Escafio ele. Põe Bom, esta cena do ponteiro e lá para baixo da rotação é, é uma cena dos dias. É do caraças mesmo, mesmo, é do caraças, é. É do caraças mesmo. Este trabalho todo, como é que funcionou? O Nelson. Foi o Nelson? Mel Nelson o... Pima, o Nelson DNT Motorsport. O Nelson é que fez aqui? Eu estou farto de chatear ele esse, esse gajo. Que ele mora muito perto de mim e não me traz carros para filmar. O que é que isto tem? a assim. Vamos à mecânica.